Olá pessoal, meu nome é Henrique Silva e eu vou dar minha opinião muito sincera sobre esse produto que você está procurando chamado Phone I11 TWS 5.0 Isso, que é esse fonezinho Bluetooth aí que realmente tem uma estética muito bonita aos olhos das pessoas que fica no ouvido ali pequenininho, sem fio, né? Isso é muito legal Na minha opinião, este modelo de AirPod Bluetooth são os melhores fones para academia ou para quem pratica outras atividades e por não possui fios, não embola, nem arrebenta quando você puxa. Isso é muito bom para quem gosta de ter uma, é, uma mobilidade melhor é, com os áudios seus, durante o seu dia a dia. Sem contar que passa batido em vários cenários, né? Isso é muito bom. Para mim é uma maravilha, porque não me atrapalha quando eu preciso usar de forma rápida para ouvir meus áudios no WhatsApp, dentro do ônibus ou algo do tipo, ou fazer ligações. Apesar do seu tamanho, que é bem pequeno, mede 4 centímetros, Possui uma excelente qualidade de som, com a impedância de 40 ohms, que já é bem forte para um pequeno fone. Então, para você que gosta de jogos online ou ver filmes pelo celular, não tem melhor. Acredite. Agora, em questão de conexão, é muito boa. É porque, como já disse, é Bluetooth 5.0 e é bem estável a sua conexão. Não fica falhando, chiando, nada do tipo. Ele tem esse, ele tem esse diferencial, essa função anti-chiadeira, anti né? É muito bom. Diferente de vários outros, esse não possui botão, ou seja, ele se conecta automaticamente. Pareando uma vez, não tem necessidade de você parear de novo. É só você ligar o Bluetooth do seu celular e está tudo certo. É compatível com tanto para Android quanto para sistema iOS, que no caso é o iPhone, né? Ou para qualquer telefone que possua tecnologia Bluetooth. É só você ligar que ele, e fazer o pareamento que ele já conecta. É, questão de microfones, o pessoal pergunta bastante. É aqueles pequenos furinhos que você vê nas laterais do fone, que na minha opinião não, não deixou a desejar. Falou muito bem e as pessoas ouviram legal, tanto eu, pessoa, quanto a pessoa me ouviu. É, isso é muito bom. Apesar do seu tamanho, tem uma durabilidade de bateria variando aí entre 2 a 3 horas, dependendo do seu uso, né, logicamente. É, então isso aí vai depender do seu uso, tá? Tem fabricantes, aí tem vendedores aí mentirosos que tá falando que o bicho que o que o fone dura 5 horas de bateria. Mentira, cuidado com isso, tá? É, agora uma coisa que é bem legal, que é um outro diferencial dele, a caixinha dele, o seu case, ele é recarregável. Possui e é, vai com um mini cabo USB para você carregar, né? Então você coloca o, o case, o fone dentro do case dele para poder recarregar, né? E outra coisa, depois que você carrega o fone e o case, o case possui uma carga ainda para você recarregar novamente o fone. só você colocar o fone na caixinha que ele carrega de novo. Tá? Ou seja, são duas cargas. A carga do fone e a carga da caixinha. Isso é muito interessante. Bem legal isso aí. Por ser pequeno, cabe em qualquer lugar. É, bolso, mochila, etc. E assim vai. É, agora um aviso que eu vou te dar. Cuidado com essas vagabundagens de pirataria aí. Tem muito vendedor falso que está vendendo para as pessoas aí um produto pirateado. E a pessoa tem se frustrado e tem metido o pau aí no produto que, que não tem nada a ver com a pirataria. Né? Então, para você não passar por esse problema, jogar seu dinheiro fora e perder tempo com uma, uma porcaria de um produto ruim, eu vou deixar para você aqui o link aqui embaixo, nessa descrição, do site oficial onde eu comprei esse fone. Beleza? Então, está aqui embaixo o, o link desse fone. Você pode estar tá adquirindo por esse site aqui. Tá? Quanto ao envio, depois que você adquiriu o o fone diretamente com o fabricante ele dá de um a dois dias para postagem nos correios tá já o prazo depende muito da região onde você se encontra onde você localiza tá mas fica de boa chega muito rápido para mim chegou em seis dias tá é, para você ficar mais tranquilo dá para fazer uma simulação de envio basta colocar o seu cep na página de, de pagamento de compra que ele faz uma simulação para você tá fica tranquilo quanto isso aí comprei o fone tô ouvindo não gostei, quero meu dinheiro de volta. Você tem, você tem 30 dias para fazer esse processo aí, tá? É, seu risco é zero, pode ficar tranquilo. Então, eu fico por aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link do site oficial onde eu adquiri adquirir o fone. Adquire por ali, porque ali que é o site oficial e você não vai ser passado para trás aí conforme tem muitos vendedores aí, pilantras nesse mercado. Valeu, um forte abraço aí e espero que tenha te ajudado.